Olá pessoal, eu estou recebendo, nesse momento, representantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, mas eu quero me dirigir a todos os conselhos profissionais do Brasil. Como vice-presidente da Comissão de Justiça e Cidadania, eu já estou trabalhando e vou trabalhar muito mais contra a PEC 108 2019. Porque essa PEC, ela desestrutura os conselhos do nosso país e os conselhos têm uma função essencial, porque eles exercem a fiscalização das profissões, eles protegem a sociedade, portanto essa PEC não pode e com certeza não vai prosperar, nós estamos em defesa dos conselhos, nós estamos em defesa da sociedade e nós estamos em defesa das boas profissões, das profissões organizadas, legalizadas do nosso país. Portanto, conte comigo.